E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Investe Faquini. eu sou o Fábio Fachini e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você Cria como você instala a sua carteira Solana, sua carteira específica para movimentar na blockchain da Sol. Você que quer interagir com os aplicativos Solana, precisa ter uma carteira específica web, né, que conecte com esses aplicativos. Eu vou te mostrar a carteira Phantom, que é hoje uma das melhores carteiras para a rede Solana que a gente pode encontrar. Já de cara, a gente dá uma olhadinha aqui no site principal deles, que eles têm uma versão mobile e também tem uma versão para computador. Ela é totalmente amigável a NFT e você também consegue fazer staking das suas Solanas dentro da carteira. E, obviamente, você consegue conectar com seus aplicativos favoritos da rede Solana. Inclusive, se você tiver uma hardware wallet da Ledger, você consegue conectar ela também. É uma carteira não custodiada, ou seja, ninguém vai ter acesso aos seus dados além de você. Existe acesso por biometria também. E aqui tem um pouquinho das pessoas falando e de quais plataformas você consegue instalar. Que é tanto no Firefox, no Brave, no Chrome e no Edge também. Vamos clicar aqui então em download. Eu vou fazer a instalação aqui para o Google Chrome, mas o passo a passo é bem parecido se você quiser instalar no celular. Você vai entrar aqui no site que eu vou deixar o link na descrição para você não ter erro. E aí se você quiser fazer no seu celular, basta você clicar aqui em cima na opção mobile seja na plataforma Android ou na plataforma da Apple. Eu vou usar na plataforma do Google Chrome, então eu vou clicar aqui no Google Chrome. Ele me direcionou para essa tela aqui para fazer o download do aplicativo. Eu vou clicar aqui em, em usar no Chrome. Ele apareceu um recado aqui dizendo que ele pode ler e mudar os meus dados. Eu vou adicionar a extensão, download feito, e aí abriu esse site aqui automaticamente. Phantom Beta, uma carteira de criptomoedas reimaginada para DeFi e NFT. Aqui, se você já tiver uma carteira Solana, você pode recuperar ela, ou se você está, assim como eu, criando uma nova, clique aqui em criar uma nova carteira. A palavra passe é aquela senha que você vai usar para desbloquear a sua carteira quando você for fazer o acesso. E aí a gente continua. Lembre-se sempre, quanto mais forte a sua senha, melhor. Eu estou fazendo aqui um teste, tá? Depois eu vou criar uma outra carteira mais no particular. Aqui é um teste para vocês verem. A frase de recuperação. Essa frase é a única forma de recuperar a sua carteira. Não compartilhe com ninguém. Esse você é marca aqui que guardou a sua frase de recuperação e para ela aparecer, você tem que deixar o mouse aqui em cima, tá? Então eu vou deixar o mouse aqui em cima e vou anotar essas palavras para a gente poder recuperar a carteira depois. E um detalhe sobre essas palavras é que você necessariamente tem que anotar elas em um caderno, em uma folha. Não copie no computador, no celular. É muito perigoso você colocar em qualquer meio digital essas palavras. A melhor forma de você ficar mais protegido, óbvio, é ter uma carteira física, mas se você não tem, você quer ter somente a carteira digital, nunca coloque essas palavras em meios digitais. Nem foto, PDF, impressão, qualquer coisa. Escreva num papel. A anotação feita, vamos clicar em continuar. Aqui ele mostra que tem um atalho, aqui ele mostra um atalho Alt, Shift e P para abrir a carteira. Continuar. Está feito. Agora a gente já pode concluir aqui. Como vocês podem... Podem ver, deixa eu clicar aqui, tem a carteira Phantom, deixa eu fixá-la, pronto, é um fantasminha que aparece aqui. Basta a gente clicar nele e a carteira já está aberta. Você viu que foi bem fácil da gente abrir essa carteira, diferente da carteira Trust ou da carteira MetaMask, que você precisa digitar suas palavras, essa daqui você nem precisa digitar. Então mais um motivo para você tomar bastante cuidado na hora de anotar para não anotar errado, porque depois se você precisar fazer a recuperação dessa carteira, se você tiver com as palavras incorretas, você não vai conseguir recuperá-la. E aí vamos explorar essa carteira aqui em cima a gente tem um menu onde aparece todas as carteiras que a gente possa ter inclusive aqui bloquear a carteira caso você não vá utilizar agora ela bloqueia e aí você precisa daquela senha que você criou para desbloquear a carteira beleza importante quando você não tiver utilizando deixa bloqueado aqui você pode adicionar ou ligar uma carteira ligar uma carteira seria colocar uma carteira hardware, no caso eles estão aceitando Ledger por enquanto, mas nada importa de aceitar outras também no futuro. E aí você pode criar outras carteiras aqui ou importar uma carteira que você já tenha. Criar outras carteiras é interessante quando você quer interagir com contratos, né, com DeFi, que você acaba não confiando tanto. Então ao invés de você deixar uma carteira só para interagir com tudo, crie uma nova carteira aqui de forma bem tranquila, Basta clicar aqui, ó, criar uma nova carteira, pronto. Ele criou uma carteira número 2, com um clique você clica, você cria essa nova carteira. E aí você transfere os fundos para essa nova carteira e interage lá com o contrato que você quiser, sem pôr em risco a sua carteira número 1. Então vamos voltar aqui na carteira número 1. Para depositar, basta você clicar aqui em depositar. Você já tem aqui algumas opções que ele aparece para você, né, de criptomoeda. Você pode procurar outra aqui pelo número de contrato. Você tem aqui também a opção de transferir da corretora FTX ou comprar diretamente com cartão de débito ou crédito ou transferência bancária pela MoonPay. Eu fiz uma simulação aqui pela MonPay, olha só, Solana, o valor de 500 reais. Vamos ver se a gente consegue reduzir esse mínimo aqui, se eu não me engano o mínimo é 0.3 Solanas. Então deixa eu colocar aqui 300, vai dar 0.6, então 160. Ah, o mínimo da transação é 200, ó, apareceu aqui, então 200 reais. Vamos ver as taxas, taxa de processamento é de 22,44. Porém, tem um desconto promocional aqui, ó, de R$ 22,44. Então, só vai pagar a taxa da rede de 3,7. Então, se você quiser comprar 0,4 Solanas hoje, a Solana, no preço que é aqui, está na monta de 485 e85, tá? É provavelmente diferente da corretora. A taxa de 22, que é a taxa de processamento. É, eles estão dando um desconto nesse momento. Não sei se a hora que você for aí vai ter esse desconto. E se eu quiser continuar aqui, a gente coloca o nosso e-mail. Eles enviaram um código para o meu e-mail aqui. Eles pediram o meu CPF na operação anterior aqui. E agora eles estão verificando minha identidade. Obrigado, os documentos estão sendo verificados. Deve demorar cerca de 60 segundos. Olha que legal. Então você tem a opção aqui de... Pagar por Pix a MonPay tem esse serviço e aí. Você coloca aqui: concordo, comprar agora. Tem a chave do Pix aqui. Basta você clicar em concordo, comprar agora e pronto. Foi criado uma ordem de 200 reais para receber 0,4 solanas direto na carteira. Bem legal, né? Você não precisa criar conta em corretora. Você não precisou mandar documento, né? Você viu que eu só coloquei meu telefone, meu e-mail. Na, na verdade, eu nem coloquei telefone, só o e-mail e o CPF eles já aprovaram tudo certinho você já pode mandar um Pix sem nenhum problema vai entrar automaticamente aqui na sua carteira muito interessante tá se você criar essa carteira e tiver com esse desconto aí também considere usar esse serviço porque é mais interessante que você abrir conta em uma corretora só para isso às vezes né bom feito aqui essas condições, vamos fechar, para enviar. Enviar é bem simples, você escolhe a moeda que você quer enviar, o endereço, a quantidade e pronto. Manda como qualquer outra carteira, não tem nenhuma dificuldade. Aqui nesses quadradinhos são os colecionáveis, então se você tiver algum NFT, eles vão aparecer aqui. Nessas duas setinhas é a Swap aqui, então você consegue trocar Solana por alguma outra cripto dessa swap aqui, pode ser o SDT, o SDC, Serum, Radium, entre outras aqui, inclusive o Ether, tá? Um, Para você fazer a troca aqui como se fosse uma swap qualquer. Nesse raio, você vai verificar todas as suas atividades recentes e aqui na engrenagem... Você tem o idioma para você mudar, você pode mudar o nome da sua Wallet também, você pode cadastrar endereços aqui, então o endereço da corretora, o endereço do seu amigo, aplicações de configuração de, de confiança também vão aparecer aqui, você pode alterar a sua senha inicial para você abrir a carteira, você pode deixar aqui um temporizador de quantos minutos a carteira vai bloquear para exigir a senha e tem aqui as configurações de rede onde você pode trocar, né? então, Deixa sempre aqui na mainnet para funcionar caso você queira usar a testnet também. E você tem aqui as opções também ó de exportar chave privada e mostrar frase secreta de recuperação. Então se você quiser exportar a chave privada, você vai pegar aquelas palavras que a gente anotou lá no início quando criou a carteira e exportar para algum local. Ou você clica aqui em mostrar frase de recuperação. Ele vai pedir a senha, você coloca a sua senha e ele vai aparecer aqui as palavras para você fazer de novo. Aqui em repor frases secretas de recuperação, ele vai remover todas as carteiras que existem e vai substituir pela nova que você colocar como frase secreta, então isso daqui deixa se você só quiser trocar totalmente a sua carteira, e assim é o funcionamento dessa carteira Phantom, uma carteira muito boa para quem quer utilizar a rede Solana, para conectar nos aplicativos da Solana e inclusive como vocês viram aqui. A gente tem a opção também de comprar pela Moonpay, eventualmente vai ter o desconto da taxa, que pode ser muito interessante para você, ou você pode transferir da sua corretora de preferência para cá também. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser ver outro tipo de carteira da rede Solana ou qualquer outra rede, deixa aí no comentário que eu vou providenciar um vídeo com a informação que você precisa, beleza? Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe o seu like no vídeo, obrigado por assistir até agora, eu te vejo no próximo vídeo, fui!